Oi gente, bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Oliveira e recebo aqui nesse programa Personalidades que vêm contar suas histórias, histórias lá de trás, guardadas no fundo do baú. Trazem aqui recordações pra gente. E hoje a gente vai conhecer as recordações da querida Amanda Françoso. Oh, Obrigada. Obrigada a você. Apresentadora, tá no Vida e Estilo da Rede Brasil, Sim. todos os dias, né? Antigamente você dias. fazia o, o VIP, né? A noite Isso. só. Só o papo VIP, que era de segunda noite. A, a princípio, segunda e quarta, depois ficou só na segunda. Eu acho que é uma ótima experiência. Não é a minha primeira vez ao vivo. Aliás, eu estreiei na televisão em 1997 no Fantasia, num programa ao vivo também. Ah, você fazia Fantasia. Fantasia, diário ao vivo. Fantasia. Será que a gente acha imagem Uh, vai achar um monte. Vamos ver Olha só, você fala de que cidade? Indaiatuba Indaiatuba, tá tudo bem com você? Tudo bem, é, aqui em casa todo mundo adora você Ah, que bom, brigadão, viu? E tá aí o pessoal pra te ajudar ou não? Não, só estou eu Tá só você? Uhum. Ah, mas tem você, tem eu e tem mais um montão de menina Que tá todo torcendo pra você, viu Gra? Obrigada <risos> Manda um beijão pra todo mundo aí da sua casa E agora vamos faturar 100 reais, hein? E durante a minha carreira, nas emissoras que eu passei, também com outros femininos, mesmo linha de shows, em muitos momentos a gente fazia ao vivo. Então, fazer ao vivo é uma coisa que me agrada bastante, Aham. eu gosto. Acho super... a adrenalina do ao vivo não tem o que pagar e claro. É. Eu, eu costumo dizer assim, quando as pessoas me perguntam o que, que eu prefiro. O gravado, eu acho que artisticamente você consegue levar para o público um programa mais bem feito. Aham, mais com ilustrações, bondinho, é. é. Ah, deu um errinho aqui, corta, tal, tal, tal. Mas a adrenalina do ao vivo é... é. Vamos abrir o baú, né? Você escolhe. Você escolhe por onde <risos> Pronto, a gente começar. vai começar. Isso, fica à vontade. Vamos começar pelo vestidinho. Ai, oh, gente. Esse vestidinho foi meu primeiro vestidinho. Que gracinha. Tem foto aí com ele. A minha mãe guarda isso. Pode ver que ele tá bonitinho, ó. Tudo né? super, super inteirinho. inteirinho. Super inteirinho. A minha mãe guarda algumas coisas, assim, algumas roupinhas, sapatinho, algumas coisas. Eu sou filha única, né? Então, então guarda tudo. <risos> guarda tudo. Eu Porque falei pra ela. Tem muita ela, gente aqui que traz as coisas, fala, ah, tá na casa da minha mãe, não sei o que. Você também foi buscar também, na casa dos seus pais, também. né? Também, Essas recordações. chego lá, ai, Luciana, as coisas estão lá. Quando eu tiver minha, uma amor, filhinha, tal. posso passar pra ela. Mas foi um vestidinho assim, eu tenho muitas fotos com ele, minha mãe disse que... É, é, marcou muito pra ela, né, obviamente, que eu já é tinha um ano. Mas ela, ai, ah, leva, quando eu falei que vinha gravar com você, ai, ah, leva esse vestidinho, porque quando eu me recordo da tua infância, eu lembro desse vestidinho, que, que foi bacana. o primeiro que você usou. E, e eu usava ainda com um, um sapatinho, eu tava vendo a foto, ele tinha um pequeno saltinho, uma coisa bem pequenininha. Um aninho. Falei, gente, já me fez perua, né, já nasci assim. <risos> Que graça, né? Você falou essa coisa de deixar pra filha, né? Você tem esse, essa primeira vontade de ter uhum. filhos e depois essa, esse desejo de, de repente, realmente a sua filha usar? Se esse eu tiver, dinheiro? certamente. É. Agora, quanto a ter ou não, é, eu, eu gostaria de Você ter... É casada, é, né? Não, sou nova. Ah, tá. Eu gostaria de ter, mas não é uma coisa que... Como algumas mulheres que não conseguem de forma natural e aí fazer um monte de coisa Sim. pra ter, porque, é, ó, nossa, é o objetivo maior. Tem gente que nasce, é, tem Querendo uma, ser mãe. Muito, a mulher, muito latente na mulher, a coisa de casar, ter filho e tal. É, comigo foi um pouco diferente porque eu saí da minha casa muito jovem, com 16, 17 anos. E a minha, e, e a minha vida foi muito pautada no meu trabalho sempre. E aí eu viajava muito, eu trabalhei muito, eu tenho 20 anos de carreira, e nesses 20 anos de carreira eu trabalhei muito, muito, muito, muito, porque eu tinha que ajudar a minha a minha família, e eu mudar uma história toda. Então, foi ficando para depois, tanto filhos quanto relacionamentos. Claro, eu tive relacionamentos nesse Sim. meio de tempo, mas nunca foi uma, uma coisa assim, não, agora eu vou parar para me casar, para ter filho, eu não, eu não podia, eu não nunca tinha esse tempo. foi a prioridade. É, e nem, né? É. Por diversas circunstâncias, eu não podia, eu queria trabalhar cada vez mais. Você veio para São Paulo com quantos anos? 17. Tinha acabado de completar 17. Você morava no interior de São Paulo? Morava em Ibate, Sim, mas sempre querendo voar. Desde muito pequena, eu me lembro, imagina, eu... Falava muito com a minha avó, que, que foi uma figura muito importante na minha vida, porque meus pais trabalhavam o dia todo, eu ficava muito com a minha avó. E eu lembro que eu falava pra ela, nós vamos morar num apartamento em São Paulo. Meu sonho era morar num apartamento, eu achava casa, uma coisa, eu queria um apartamento. Lá, quando eu vim coisa ao, coisa. A, a um parque de diversões famoso que é só para toda criança de interior <risos> é, é eu E aí eu me lembro que eu tava no ônibus com, a, com, a, com as crianças ali da minha idade, e essa recordação é muito forte em mim, que eu entrei, quando eu entrei em São Paulo, eu falei, eu vou morar aqui. Era muito forte isso em que mim. Coisa, eu né? tinha certeza que eu ia morar... Que eu ia sair de lá. Não por nada, porque imagina, eu amo a minha família, Sim, amava mesmo. a minha vida lá, mas a minha ambição era um Tem pouco maior. Tem gente que é mais cosmopolita, né? É. Vamos ver as suas recordações. É. Pra contar um pouco mais essa história, isso aqui você tava lá ainda, né? Tava, isso aqui é adolescência. Tava, tava. Você ficou até os 17, você falou, Sim. isso aqui é adolescência. É. Isso aqui eu devia ter, sei lá, 13 Agendas, anos, 14. Gente. Ela. Aqui tem tudo, tem cartinha de namoradinho, de paquera, tem bilhete da professora, tem da minha mãe, ó, cartinha, bilhetinho. Eu participava de muito concurso de beleza, então de vez em quando eu acho uns números aqui de concurso de beleza. Quando Mas, começou essa coisa de concurso de beleza? Ah, desde minha primeira faixa foi com sete anos, boneca viva da escola. Juro, boneca viva, é. que massa. Você adorava adorava, adorava adorava, adorava. Não, eu era ovelha negra da escola, então eu inventava teatro na escola, dança. É, eu Nossa, inventava a tudo, eu não parava eu, Tudo eu queria fazer, Ah, vamos, é aula de atividade física Não, mas vamos pôr música, vamos fazer uma coreografia, vamos dançar, vamos fazer não sei o que lá Tudo eu inventava, delícia, é muito delícia. engraçado ah. Algumas palavras, ó, tem uma pétala de ró ro... oh. hum. Rolou alguma coisa, coisa rolou boa nesse, nesse dia. dia Mas eu carregava essa agenda pra escola, pra lá, pra cá ah. E eu acho que era uma forma de me proteger, Sim. Ó, Sim. desde aquela época, ó eu já escrevi essas frases ah, e esses Deixa pensamentos. eu ver aqui essa aqui, olha. Nunca diga que você não é ninguém no mundo, pois pode ser o mundo de alguém. Hum, profunda! Não nascemos para sonhar com o amor eterno, e sim para vivê-lo. Ó! Oh, que letra bonita, né? Quando dá para entender, é bonita até, é? né? Pequenininha, né? A letra pequenininha, bonita. Você sempre foi vaidosa? Sempre fui vaidosa. Mas isso é culpa da minha mãe. Outro dia eu tava olhando umas fotos e falei assim, mãe... Você me punha de vestidinho de lese, com, com cinco anos, para pra escola. Até hoje Era eu tenho bonequinha trauma de dela. Não posso é nem mesmo, ver, de é tanto mesmo. que me finicava na época. Era boca. a bonequinha dela. Era a bonequinha dela. E aí, só que aí fui e crescendo. E ela é super vaidosa? Ela é vaidosa, ela é também. Menos que eu, mas é. Ah. Mas assim... A chiquinha, né, eu fazia duas chiquinhas assim. Eu falo para ela que é por isso que eu fiquei japonesa, de tanto que puxava assim <risos> o, o rosto. Você tava sempre cheirosa, sempre Nossa. arrumadinha, com um lacinho Aprendeu na com cabeça. Mãe, né? Aprendeu é, com a mãe. É, não te eu guardar isso aqui, que agora eu quero mostrar justamente uma coisa que tem a ver com essa história aí da vaidade da Amanda. A gente vai ver como começou isso, ou como foi desenvolvida essa vaidade. <risos> Quem lembra disso? Quem ah. teve uma parecida? Eu lembro disso, eu não tive Acho que é por isso, talvez, que eu sou pouco vaidosa Mas olha, você treinou muito nessa eu boneca Eu treinei pela, Pelo cabelo não, dela Não, gente, essa boneca tem 30 anos gente. Até que ela tá bem conservada Gente, 30 Essa boneca tava na casa da minha vovó e, e no dia que eu tava recolhendo as coisas Eu falei pra ela Vó, a bonequinha vai e volta, viu? Porque eu sei que é de estimação dela também E, ó, tá até com cabelo duro Eu fazia Quantos trança anos? Ah, isso eu acho que eu devo ter ganho essa boneca oh, com 7, 8 anos ah. e fiquei até acho que uns 15 Olha, testando coisa nela. Jura! Eu testava as maquiagens diferentes, porque não usava só essas. Aí eu pegava os estudos de maquiagem que eu ganhava na escola, que eu ganhava muito estúdio de maquiagem. Toda amigo uhum. do secreto eu ganhava estúdio de maquiagem. Ah, já eu adorava. Eu na boneca as maquiagens, eu arrumava o cabelo, fazia preso, solto, com trança, sem trança, chuquinha, sem chuquinha. Mas essa boneca tem muita recordação, assim, ela ela marcou um, um pedaço muito bonito da minha vida e por que, que para sua avó ela é importante também é você por, falou porque a minha a avó ajudava? sim a e ajudava. eu brincava muito com ela porque eu fui a primeira filha a primeira neta a primeira sobrinha então eu não tinha crianças eu cresci muito sem crianças eu vi que tem outra agendinha aqui tem uma agendinha aqui ah essa agendinha, olha gente que judiação um moranguinho é que tá? Essa aqui é muito engraçada. Eu comecei a ler outro dia e fiquei com dó de mim mesma. Não, porque eu essa falo essa você... é mais de criancinha, essa, né? Essa, 89. Ah. Sou alta, peso, não me botou quantos quilos. Tenho olhos pretos, ganhei da minha mãe Regina. Estudo na quarta série da Escola Fulvio Morgante. Ah, Sou é uma menina carinhosa. A gente se diverte, né? Ah. Que demais, essa coisa de recordação é bacana não, por não isso, é. né? Nossa. Hoje foi com a minha mãe no sítio, meu pai me ensinou a dirigir um Fiat vermelho, muito gostoso de dirigir. Olha, outra coisa que a Amanda trouxe aqui pra gente é uma coleção de papel de carta, né? O que me interessou foi o que está... Depois da coleção de papel de carta, que a gente vê aqui toda menininha colecionando papel de carta, aí a gente vai chegando aqui assim, ó, peraí que eu tô chegando. Ó lá, chegamos. Que ela já falou aqui <risos> até. Ó lá. O show de Raí. O show Vou mandar essa Raí. entrevista pra ele, meu querido, então, eu era sua fã do meu... <risos> eu né? você já falou pra ele que você era tão fã assim? Ela falou ainda não. Raí, querido, olha só. Olha aqui. Você guardava um monte de coisa. É, isso deles, aqui né? veio Olha. por acaso dessa folha, mas eu tenho pasta só dele, eu tenho inúmeras lá em casa, umas 10 desse tamanho. Você tá brincando? Tudo que. E os meninos na escola queriam me conquistar e levavam foto do Raí. Ah. Sempre. Porque eles eram mais antenados com futebol do que eu. Você virou São Paulina por causa dele? Sem dúvida, o meu avô, eu sou da época. Essa época que eu decidi ser São Paulina, eu assistia muitos jogos com o meu avô. E, ele, e era a época do Palinha, do Raí, ah, e, eu, e eu dizia, vô do céu. E eu ficava ali impressionada, um assistindo inteiro, viu? só olhando pro Raí. Olhando o Raí, nossa, que coisa linda. E ele, é lá, olha lá esse lance, não, não, não. E eu não tava nem aí pro lance, né? <risos> mas eu virei São Paulina ali e toda a vida fui. E temos uma última coisinha aqui, que na verdade não é recordação, né? Não, é mais atual, mas eu fiz questão de trazer porque eu acho que pode ser... Uma inspiração e talvez uma, enfim, uma, uma dica aí pra vocês que estão que, que, que acompanhando aí a Lu comigo. Boa, boa. Porque é uma coisa que eu tenho feito muito. Na verdade, Lu, eu acho que eu, eu tenho mudado muito. Eu, eu sinto, a gente muda muito, óbvio, Sim. no decorrer dos anos. Mas acho que de uns dois anos pra cá... Eu comecei a fazer muitos cursos, eu tenho agora formação em coach também, ah, que então eu comecei a me aprofundar muito em, eu sempre fui muito ligada em pautas de autoconhecimento, bababá, fiz curso durante a minha vida inteira, como eu disse a vocês, vocês comprovaram aí pelas agendinhas, eu já escrevia textos e, e copiava frases bonitas de poetas e tal, desde criança. Mas hoje, no meu programa eu sempre falava e escrevia Sim, de acordo com o tema. Sim, fim do programa, tem uma mensagem é. tá. E, e, e tudo isso, assim, é, me fez ser uma pessoa mais... Eu sempre fui muito religiosa. Hoje, me fez ser, além de religiosa, muito espiritualizada e muito ligada ao poder do pensamento, das ações, das coisas que a gente deseja. E esse livrinho... É... É legal, e se a pessoa não tiver o livrinho, muita gente já faz isso que eu vou dizer aqui, mas de repente a pessoa que ainda não faz não precisa ter um livrinho desse, pode fazer no, no bloco do, do celular, de anotações, como numa um papel, papel, no uma caneta. Papel, macarrinho. Eu deixo na minha cabeceira, isso tem um ano e meio que eu faço, deixo na minha cabeceira, e antes de dormir, posso estar com a pressa que for, com o sono que for, mesmo que seja para escrever três, três linhas ali rapidamente. Que é o caso, né, na verdade? Sim, é pra escrever pouquinho mesmo, ó. E você tem que dizer, é, eu pelo menos faço isso, é, essa aqui já. Já vem meio pronta, porque lá do Tadashi Kadomoto, ela já vem meio pronto veio meio pronta com a data, eu me sinto grato por, mas se for um papel ou qualquer coisa, e você diz, pelo menos três razões pelas quais valeu a pena hum. viver aquele dia, e quando você se obriga a lembrar de coisas boas, por menores que elas sejam, claro. porque às vezes a maior... Até porque é importante valorizar as pequenas coisas, Sim. é outra lição. Sim, né? sem dúvida, é. às vezes a maior foi a ruim. Mas quando você pega duas, três, quatro, cinco, tem dia, que eu escrevo mais que três, você fala, puxa, e isso vai criando, a, a fazer isso diariamente, vai criando em você uma energia de gratidão, que é muito importante, porque parece que o, o astral muda um pouco. Que bacana. Qualquer Livrinho coisa. da gratidão, gente. Achei muito bonitinho, achei uma ótima ideia e acho que vou adotar. Ai, faça. Porque é bem interessante. É isso, a gente aprende a valorizar as coisas pequenas. Que bom, hein? Que... Você tá ótima de coach, hein? Adorei. <risos> Amanda, adorei. Adorei ah, a dica. Acho que, que adoramos, bom. né, gente? Que bacana. Querida, muito oh, obrigada. obrigada adorei. Obrigada, Conheci meu amor. Conheci mais da sua história. Não é à toa que ela é tão linda, né? Você vê que a coisa do cuidado já vem desde cedo, né? Adorei. Que Olha, cara. muito obrigada pela companhia de todos vocês. A gente se encontra no próximo Fundo do Baú. Até lá.